Desde o início da nossa criação, que o homem quer romper barreiras, dominar o mundo e ir cada vez mais além. O homem quer fazer ser e quem sabe até superar o Criador. A vontade do homem de ser um Deus existe há milênios. A bíblia-história cita muitos com esse desejo. Isto começa com Nirod, com a intenção de dominar tudo e todos, e também de alcançar o céu. Depois dele, veio muitos outros, alguns deles são Nabucodonosor, Ciro, o Grande, Atila ou Uno, Alexandre o Grande, Gendis Khan, Tarmelão ou Temur, o coxo, Napoleão Bonaparte e não menos pior. Adolf Hitler. Todos foram frustrados perante a soberania do Deus Criador. Mas a vontade de dominar e ter poder sobre tudo e todos ainda está bem viva na mente do homem. Em 1969, o homem afirma ter pisado na Lua. Será? Agora dizem que vão para Marte. E dizem que não só irão pisar no planeta vermelho, mas também colonizá-lo. Mas será mesmo que o homem pisou na lua e em breve pisará em Marte? Pela Bíblia estou bem certo que não. Em Gênesis 17 diz, Fez, portanto, Deus o firmamento, e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E em Jó 37, 18 diz, Porventura podes, como Deus, estender o firmamento que é sólido, como um enorme espelho de bronze? Perceba que em Gênesis 1,7, Deus está dizendo que o firmamento, ou seja, o céu, é um limite. Em Jó 37,18, diz que este limite é sólido, como um espelho de bronze, ou seja, nada entra, nada sai. A Bíblia tem inúmeros textos que afirmam a impossibilidade do homem de sair da terra, e o homem já descobriu isto, mas não dá o braço a torcer, porque ainda está envenenado, cego, pela vontade de conquistar tudo, a ideia que brotou na mente de satanás, passou pela mente de Nimrod, ainda está na mente de muitos homens em querer conquistar o mundo e o céu. Mas jamais terão êxito, porque sempre baterão de frente com a soberania do Todo-Poderoso. Agora afirmo com toda certeza e convicção que o único que irá romper o firmamento com poder e grande glória é o Messias, é Jesus, o Salvador, para vir buscar o teu povo.